Fala aí, pessoal. Beleza? Próximo dia, Mais um dia aqui na casa dos legis. Então, a gente vai fazer esse pontãozinho aqui, ó. Com esse produto aqui, pessoal. Esse aqui é o Uniaut Select da tá? Encefra. É um piso de encaixe. Vocês encaixam isso aqui tem um macetezinho um que então eu vou passar pra vocês aqui da maçã dele. Nós vamos fazer o assentamento dele. Bom, argamassa pra porcelanato guarda-solite. Fica ligado aí. Passo a passo completo. Agora... Ah, Primeira coisa, pessoal, a gente vai começar ela inteira daqui para lá. Só que a gente tem que tirar esses golunhos aqui, ó. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar isso aqui, ó. Bom, pessoal, é o seguinte, a gente tem que fazer a amarração do piso baseado nessa junta aqui, certo? Você pode fazer de duas formas. A forma que eu não recomendo, tá? Você puxa a amarração aqui, ó, 30%. Por quê? Porque quando você for colocar a outra peça, vai dar um recorte pequeno desse lado. Então não é a amarração ideal. A amarração ideal, qual que é? É você puxar a amarração pra cá. E colocar uma outra peça cortada. Você começa a amarração aqui pra cá. Vou mostrar pra vocês como é que é. Como eu estava explicando para vocês, pessoal, a amarração desse revestimento aqui é 30%. E 30% de 60 são 18 cm. Então se a gente puxa 18 cm vai aqui para cá. Ó. 18 para cá. Essa peça vai aqui. A próxima peça vai aqui. E a gente já tem esse recorte pequeno. O que, que eu recomendo para vocês? Jogar a amarração ao contrário. Você puxa 18 centímetros daqui. Você começa com ela aqui. E lá você vai ter uma peça grande ao invés de ter um recorte pequeno. Beleza? Agora eu vou colar essa aqui. Depois eu vou fazer essa aqui para vocês verem como é que fica. Tá pronto pessoal, balcãozinho feito, amarraçãozinha pessoal, aquilo que eu falei pra vocês, puxa os 18 aqui, depois puxa os 18 aqui, vai fazendo exemplo, uma escadinha, igual a gente fez no, no revestimento 10 por 20 vai fazendo uma escadinha, né, cada 18, você puxa, recortes bacanas, nos todos os lados, é isso aí, quer aprender passo a passo como esse, é só entrar lá no nosso curso www.osulegista.com.br Você vai aprender todas as minhas técnicas Exatamente de pisos, de revestimentos Passo a passo completos Curso vitalício, com certificado E suporte via whatsapp Você vai tirar suas dúvidas diretamente comigo, beleza? Fica ligado aí pessoal Vai em breve mais passo a passo de revestimentos Como esse aqui Em toda a casa do Azulejista, Depois vai ter toda a área de churrasqueira também para fazer Vai ter muita coisa esse ano nós, beleza?